Você sabia que um dos maiores ensinamentos de Jesus foi excluído da Bíblia e escondido da humanidade por quase dois mil anos? Até o final dessa conversa, você saberá o motivo de terem mantido em secreto essas informações que vão na contramão de tudo que você foi moldado a acreditar. Pois o que querem que você aceite e acredite é que você é obrigado a depender de pessoas, da religião, da política, de instituições denominacionais e da própria sorte para ser alguém na vida. E até mesmo para se aproximar do Criador. Mas a verdade é que você foi colonizado mentalmente falando desde a sua infância. E isso gerou em você certos bloqueios sobre o seu verdadeiro potencial divino para cocriar a vida que você merece ter. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom que você veio. Eu sou Misael Michel, escritor, treinador comportamental e professor da psicologia aplicada ao novo pensamento. Saiba que é muito bom ter você aqui e eu espero poder contribuir também com você. Então, antes de darmos início de fato ao conteúdo de hoje, eu vou fazer um combinado com você. Eu prometo entregar o melhor conteúdo que eu poderia entregar dentro do tempo em que nós vamos estar reunidos hoje e em troca. Se esse conteúdo fizer sentido para você, você vai prestar atenção no que será proposto e vai usá-lo na sua vida com dedicação e propósito. Tá certo? Então, quando você tiver a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas, você fará e por que eu estou te pedindo isso? Veja bem, nós estamos aqui para três coisas. Você existe para três coisas básicas, que é gerar, manter e compartilhar. Se você observar a natureza, você enxergará este padrão em tudo. Resumidamente, este é o seu propósito de vida. Gerar ou criar benefícios para si mesmo, manter ou... Experienciar a vida com gratidão. E a terceira coisa é compartilhar, que é o mesmo que gerar benefícios também para o mundo à sua volta. Então a gente vai fazer um combinado. Após você ter acesso a essas informações, você vai usar isso na sua vida com dedicação, com propósito e depois você vai compartilhar com outras pessoas. Combinado? Muito bem, inclusive logo aqui abaixo do vídeo tem um botão de compartilhar este encontro. Você vai clicar neste botão e compartilhar com cinco pessoas, com as cinco primeiras pessoas que vierem na sua mente agora, tá bom? Não cabe a você julgar se elas vão entender ou gostar deste conteúdo agora. O que você deve entender é que existem sementes que levam mais tempo para germinar do que outras sementes. E o seu compartilhar é uma semente. Você não faz ideia do poder que está nas suas mãos. O simples fato de você clicar no botão e compartilhar este encontro pode contribuir com milhares de pessoas. Eu estou aqui por causa de um simples compartilhamento. Há quase 10 anos, quando eu estava passando por diversas dificuldades, uma pessoa compartilhou comigo alguns vídeos que mudaram a minha forma de pensar e, consequentemente, mudaram a minha vida. Hoje, eu tenho milhares de alunos em mais de 30 países. E tudo começou com um simples clique de botão. Um simples compartilhamento. Que, inclusive, eu conto essa história com mais detalhes no meu livro. tá? Então, se isso faz sentido para você, compartilhe este encontro com cinco pessoas. E agora, vamos ao maior ensinamento de Jesus, que foi excluído da Bíblia e escondido da humanidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a você que está chegando agora. Estes ensinamentos e mistérios sempre existiram. Muitos mestres na história acessaram, tomaram posse e usaram ao seu favor. Alguns foram compreendidos, outros não, e outros nem tanto. Alguns mestres, como no caso de Jesus, infelizmente, as suas palavras verdadeiras não foram compartilhadas em sua essência. Outras foram distorcidas, outras até mesmo escondidas. E eu não posso afirmar ao certo o motivo de suas palavras terem sido escondidas e modificadas. Mas eu posso dizer que são libertadoras, pois revelam um poder sensacional que sempre esteve e estará em suas mãos. Este poder lhe foi dado como presente. Então, cabe a você aceitar ou não. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já vai se achegando, pegue uma água, ok? Prepare ela, deixe no seu ladinho. Pegue também papel e caneta, pois você vai precisar. E eu vou começar com a seguinte declaração. Tá? que vai perseguir você durante todo este encontro. Então, preste atenção. Toda pessoa que vive a prosperidade verdadeiramente, ela entende conscientemente ou de forma natural que a prosperidade é um tripé. Como assim? Eu vou te explicar. A consciência de prosperidade, ela te faz gerar, que é o mesmo que manifestar, ela te faz manter, que é o mesmo que experienciar, se permitir experienciar a vida. E te faz também compartilhar riquezas, que é o mesmo que transbordar. Riquezas vão além de possuir apenas dinheiro e bens. Riqueza tem a ver com o que você acredita ser o melhor para você. Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu não dou a mínima para ostentação. Para mim, a riqueza é uma expressão de uma mentalidade próspera. E uma mentalidade próspera, ela manifesta, mantém e compartilha riquezas. Ou seja, compartilha o melhor de si. Por isso que eu estou aqui, estou compartilhando o melhor de mim. Se você me entendeu até aqui, então escreva aqui no chat, ao vivo, ou no campo dos comentários a seguinte frase. Eu aceito a minha identidade divina, que me faz manifestar, manter e compartilhar riquezas. Vai estar aparecendo aí na tela. Eu aceito minha identidade divina que me faz manifestar, manter e compartilhar riquezas. E deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Da mesma forma que você sabe no seu íntimo quando alguém não está sendo sincero ou quando alguém está sendo verdadeiro com você, este mecanismo natural te fará julgar por si só se o que será ou o que está sendo compartilhado faz sentido ou não. Você não é obrigado a acreditar em nada do que será compartilhado. Inclusive, eu incentivo você a não acreditar em nada do que será proposto aqui. O meu trabalho é facilitar o seu despertar e não colonizar a sua mente com ideias de doutrinação e alienação. Da forma como nós fomos doutrinados e alienados ao longo da nossa vida, desde a nossa infância. Tá bom? O que eu instruo você a fazer é pegar esse conteúdo e fazer a sua lição de casa, procurar sobre isso, estudar sobre isso, buscar informações, tá? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi e que inclusive Jesus falou sobre foi conhecereis a verdade e a verdade vos, complete aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é mesmo? E não me entenda errado. Aqui, tudo que será compartilhado aqui não é nada de papo religioso. Quando falamos sobre conhecer a verdade, tem mais a ver com questionar as ideias que tentam nos impor diariamente do que aceitar uma fala, ou ideia, ou doutrina com ela abaixo. Os dois primeiros capítulos do meu livro, inclusive, eu dedico somente para falar sobre isso. Inclusive, eu dou o exemplo de um peixe que vive em um aquário. O primeiro capítulo do meu livro se chama O Peixe que Vive em um Aquário. Eu vou te explicar o porquê. Se o peixe que viveu a sua vida inteira dentro de um aquário, ele não sabe que vive em um aquário, ele nem sabe que aquário é um aquário, ele nunca foi apresentado ao oceano, ele não sabe que existem outras possibilidades ou um oceano de possibilidades, não é mesmo? Ou seja o mundo, as percepções, as crenças, os hábitos. E a sua vida vai acontecer no molde do aquário em que vive. Se você ainda não se ligou, o peixe somos nós, o aquário são os paradigmas que formam a nossa percepção de mundo. E a única forma de nos libertarmos é através do questionamento. Por isso que o capítulo 2 do meu livro. Veja aí. ó, Tem esse o nome. Questione a sua verdade e liberte-se. Para você que já tem um livro, você está ligado. No momento em que você começa a questionar as suas verdades atuais, você se permite conhecer um oceano de possibilidades. Então use este poder para questionar o que te disseram que era a única verdade e é neste ponto que eu volto a dizer você verá por si só em seu íntimo se isso faz sentido ou não tá bom bem essa frase que eu vou compartilhar foi escrito pelo apóstolo joão a quem segundo a bíblia jesus mais amava e que anotou com perfeita exatidão os ensinamentos de jesus a tradução do aramaico foi feita por Edmund Squillie, que foi um filósofo, linguista e psicólogo húngaro. E que, segundo ele, traduziu do aramaico manuscritos antigos que datam do primeiro século depois de Cristo. Veja o que está escrito e julgue por si só se isso faz sentido para você ou não. E vale colocar que nós não estamos discutindo sobre religião, tá? Então, coloca na tela por gentileza. Não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Pois em verdade vos digo que todas as coisas vivas encontram-se mais perto de Deus do que a escritura que está desprovida de vida. Deus não escreveu as leis nas páginas dos livros, mas em vosso coração e em vosso espírito. Onde quer que haja vida está escrita a lei. Deus fez a vida e todas as coisas vivas de tal modo que ensinassem ao homem por meio da palavra sempre viva, as leis do Deus verdadeiro. E onde quer que haja vida, está escrita a lei. Podeis encontrá-la na erva, na árvore, no rio, na montanha, nos pássaros do céu, nos peixes do mar. Porém, buscai principalmente em vós mesmos. Sejais verdadeiros filhos de Deus para participar também de seu poder e do conhecimento de todos os segredos. Pois a sabedoria e o poder somente podem provir do amor a Deus. Você pode encontrar essas passagens no Evangelho Essênio da Paz ou Evangelho da Paz de Jesus Cristo pelo discípulo João. Durante toda a nossa vida... Nós fomos ensinados, julgados e taxados como certos ou errados de acordo com os padrões estabelecidos por pessoas que muitas vezes nem conhecemos. Fala a verdade, quantos que estão aqui hoje, me deixa saber, já se deixaram levar por crenças e ideias que não faziam sentido, mas Seguiram essas crenças, estes hábitos, mesmo assim, por medo do que, do que iriam dizer, por medo de irem para o inferno ou por medo de não serem aceitos pela sociedade ou pela instituição em que participavam. E aí, quantos aqui passaram por isso? Que aceitaram certas ideias, certas crenças, certos hábitos simplesmente por medo. Esses medos que eu acabei de, de me referir aqui. Comenta aqui. É verdade ou não é? Isso já não aconteceu contigo? A verdade sobre a sua natureza divina e sobre o seu poder sensacional sempre esteve escancarado aí na sua frente. Assim como no seu íntimo. No fundo, você sempre soube que existia algo a mais, não é mesmo? Então escreva isso, ó. coloca na tela. Eu existo para experienciar a vida de forma abundante. A aula já começou, tá bom? Então essas frases que eu estou propondo aqui, que você escreve, aqui no chat, é justamente para fixar a ideia do encontro de hoje. Entendido? Vamos lá. Eu existo para experienciar a vida de forma abundante. Eu não sei se você sabe, mas no ano de 1945, em dezembro de 1945, alguns camponeses da região de Nag Hammadi, no Egito, encontraram um jarro dentro de uma caverna, contendo vários fragmentos de papiro. E estes manuscritos antigos, que posteriormente foi nomeado como Evangelho de Tomé guardavam frases ou ditos de Jesus e que cujo documento começa com a seguinte frase, veja só que interessante, essas são as palavras secretas que Jesus ao vivo proferiu e o primeiro dito de Jesus diz o seguinte, quem encontrar a interpretação destas palavras não experimentará a morte e continua.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 certamente será a sua realidade. E tem mais, Jesus diz que o reino está dentro de vós e também fora de vós, ou seja, está na sua identidade assim como na criação existente. Quando tomamos consciência de que o nosso poder faz parte do todo, pois estamos ligados ao todo, entendemos também que nós somos um com Deus, o mesmo que está em tudo e em todos. Este dito se assemelha com aquela passagem que está no Evangelho da Paz de João. Veja aí. Deus fez a vida e todas as coisas vivas de tal modo. Aquele que estava passando antes daí, tá? O Mesmo slide de antes ali.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 e do conhecimento de todos os segredos. Pois a sabedoria e o poder somente podem provir do amor a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua opinião, como você honra os seus pais? E aí, me responda aqui no chat. Como que você honra os seus pais? Dando coisas a eles? Respeitando-os, falando que você os ama. E aí? Na sua opinião, como que você honra os seus pais? Eu vou te falar. Você honra os seus pais aceitando quem eles são e quem você é. E sendo grato a eles por tudo que te ensinaram e por tudo que te deram. A sabedoria... E o poder somente podem prover do amor a Deus. Ou seja, honrando a sua verdadeira natureza divina. A sabedoria e o poder são manifestados em sua vida a partir do momento em que você aceita quem realmente você é. Inclusive tem uma frase que eu vou levar a vida e que eu ouvi dentro de um programa do Bob Proctor que só essa frase, eu costumo dizer, pagou o investimento que eu fiz neste programa. E a frase é mais ou menos assim. O que está te impedindo de manifestar a vida que você gostaria de ter não é quem você é, e sim o que você acha que não é. E eu digo mesmo pra você. Você não tem manifestado mais coisas boas em sua vida, pois você acha que não é merecedor o suficiente você ainda desconhece a sua verdadeira identidade. Aceitar e viver essa identidade não é uma questão de religião. Não tem a ver com você participar de instituições que você não gosta de ir. É simplesmente ser quem você nasceu para ser. E eu entendo o quão desafiador é deixar de acreditar em tudo que nos falaram a vida toda. Porém, Desacreditar é necessário. Lembra? Questione a sua verdade e... Isso aqui está no meu livro, tá? Questione a sua verdade e liberte-se. Veja só um outro dito de Jesus que também está no Evangelho de Tomé. Veja aí. Se não jejuardes em relação ao mundo, não encontrareis o reino de Deus. Se não observardes o sabá como sabá, não vereis o Pai, tá? Eu vou explicar para você aqui, ó. Talvez tá uma pulga atrás da sua orelha aí porque você não tá entendendo isso. Presta atenção. Primeiramente, o que é o reino de Deus? Bem, segundo a Bíblia, é paz, justiça e alegria. São três coisas. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É o que tá escrito na Bíblia a respeito do reino de Deus, né? Tá? E deixando um pouco de lado os conceitos religiosos sobre quem é o Espírito Santo? Veja se isso faz sentido para você. O Espírito Santo é como se fosse o DNA do Deus Criador. Ou seja, é a sua identidade divina, é a sua natureza. Então, voltando àquela frase de Jesus, que está no Evangelho de Tomé, se você não jejuar em relação ao mundo, ou seja, a tudo que te impuseram e que tentam te impor diariamente como sendo verdade, se você não deixar de lado a desarmonia mental, advinda do medo, da ansiedade e das crenças limitantes programadas em mais de 90% da humanidade, a harmonia do universo não será revelada a você. O universo da criação é a harmonia. A criação de todas as coisas foi feita em harmonia. É claro que teve ali o processo de, de desconstrução, mas após isso, é necessário que haja harmonia na criação. Os planetas do sistema solar estão em harmonia. Os ciclos da chuva trabalham em harmonia. As estações do ano, você gostando mais de uma do que das outras, trabalham em harmonia. Deus trabalha em harmonia. E por falar nisso, você quer saber como manter a sua mente criadora e que faz parte do todo, faz parte do Criador em harmonia? Quer saber ou não? Responda aqui no chat. Você quer saber? Ó! Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Você vai descansar a sua mente, ok? E você vai jejuar em relação ao mundo por pelo menos um dia por semana. E você vai eliminar, quando você estiver fazendo isso, você vai eliminar dos seus cinco sentidos toda a desarmonia e toda a limitação que você recebe aos montes, principalmente na era em que nós vivemos, que é a era da informação. Ou a gente pode colocar também como a era da desinformação, porque é tanta informação que a gente vê na internet que muitos não sabem o que é certo ou errado, tá? Então você vai eliminar isso, tá? Tá? Vai tirar isso, vai tirar toda a desarmonia, fazendo, tirando um dia, para deixar a sua mente em harmonia. Se não observardes o sabá como sabá, não vereis o pai. O que, que significa o sabá ou shabá? É uma palavra hebraica, que significa parar ou cessar. Alguns entendem como o dia do descanso. Só que... Eu não estou fazendo menção ao sábado propriamente dito, como existem algumas religiões que dedicam o dia do sábado de forma religiosa e não fazem nada no dia do sábado, tá? Não estou dizendo com isso também que eu concordo ou discordo dessa galera aí, desse pessoal que tem essa religião, tá bom? Não tem a ver com religião nossa conversa. Presta atenção aqui, ó. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó. Se você não deixar de seguir os padrões do mundo... E não tirar um dia por semana para realmente descansar sua mente de toda a podridão, podridão do mundo, esses respingos de podridão que nós observamos aos montes, nas redes sociais, você não manifestará coisas boas em sua vida, e você também não assumirá o seu lugar como filho ou filha de Deus. Porque, olha o que está escrito, olha que interessante: sejais verdadeiros filhos de Deus para participar também do seu poder e do conhecimento de todos os segredos, pois a sabedoria e o poder somente podem provir do amor a Deus. Certo, Misael, muito bem. Mas como acessar essa sabedoria e me limpar de toda a imundice, de toda a podridão limitante que o mundo lançou sobre mim? Presta atenção,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 Porém, buscai principalmente, onde? Em vós mesmos, em mim, em você. A resposta está na criação e a resposta também está dentro de cada um. Eu vou te dizer algo que talvez você ainda não saiba. Voltando aqui, ó. Da mesma forma que existem quatro estações no ano, o ser humano também tem as suas estações pessoais. Se você parar um momento para analisar a sua vida e prestar atenção em seus momentos de alta, assim como em seus momentos de baixa, você terá clareza sobre as suas estações pessoais e poderá trabalhar de forma inteligente em cada uma delas. Da mesma forma que um agricultor faz, existe uma certa estação que ele planta, uma certa semente, para que em outra certa estação ele possa colher o resultado dessa certa semente. O que você vai fazer com isso? Da mesma forma que o agricultor, você vai analisar a sua vida, vai identificar as suas estações, você vai ver em quais momentos do ano você está mais criativo, mais receptivo, mais propenso à prosperidade e você vai usar isso ao seu favor, tá? Você verá que ao descobrir as suas estações pessoais, isso vai te gerar muita clareza sobre como agir com inteligência em cima dos seus projetos, tá certo? Bem, isso é assunto para um outro vídeo, tá? Para um outro encontro. Então, me deixe saber, você já tinha conhecimento sobre isso? Coloca aqui no chat. Inclusive, se você quer que eu traga um ensinamento sobre as suas estações pessoais, escreva aqui no campo dos comentários, tá? Se eu sentir que, de fato, vocês estão interessados neste assunto, eu prometo trazer este conteúdo bem bacana, mais esmiuçado, tá bom? Para você ter conhecimento também sobre este ponto. Ok? Vale colocar aqui, esse conteúdo que eu estou compartilhando através deste encontro é um complemento ou uma pequena amostra do que está em meu livro Os Códigos da Manifestação. O que eu desejo que você entenda é o seguinte e que tem a ver justamente com a nossa conversa de hoje. Prosperidade, riquezas, felicidade, bons relacionamentos e sucesso é um direito seu. Mas deixa eu te perguntar, Será que você está pronto para manifestar todas essas coisas? O que você pensa a respeito? Porque não basta apenas você entender que existe riqueza, prosperidade, abundância, bons relacionamentos, boas coisas para manifestar, se você não está pronto para manifestar tudo isso. Não importa as suas condições atuais, não importa as suas crenças ou se você acredita no seu potencial. A partir do momento em que você descobre a sua verdadeira identidade divina e se permite viver como tal, você é capaz de criar um mundo totalmente diferente deste que você está vivendo agora. Não que você criará um outro mundo físico, não é isso. Mas é a sua percepção de mundo. Existem princípios milenares e universais que nunca falham. E uma vez que você tenha acesso a estes princípios, que eu gosto de chamar também de códigos, por isso, os códigos da manifestação, você desbloqueia várias camadas de consciência. E eu não sei se você sabe, mas manifestação é acesso de consciência. E este livro, ele vai abalar os seus paradigmas atuais. Se você não sabe por onde começar, se você considera esse tipo de assunto que nós estamos discutindo hoje, ou assim como os assuntos do meu canal, que outras pessoas falam também sobre isso, se você acha isso muito complexo ou muito difícil de entender, através dos códigos da manifestação, você verá que as coisas são simples. Nós é que costumamos complicar tudo. Só basta que você tenha o conhecimento correto, ensinado de forma correta. Aqui na descrição tem dois links. Para você que é do Brasil, o frete está incluso do meu livro, tá? Então você vai clicar no primeiro link da descrição. Se você é de fora do Brasil, você vai clicar no segundo link. Esses dois links estarão aparecendo em algum lugar aqui nesse vídeo, tá? Para você que é do Brasil, o frete, mais uma vez eu devo colocar que o frete está incluso para você que é do Brasil. Tá aparecendo um link aí. Para você que é de fora do Brasil, vai estar aparecendo um outro link em algum lugar aqui nesse vídeo. Tá bom? Sabe que este já é um dos maiores investimentos de leitura que você já fez em sua vida. Bem, agora eu vou recapitular os pontos mais importantes dessa conversa. Presta atenção. Nós discutimos três coisas principais que complementam todas as outras coisas. Também importantes aqui nesse vídeo. Que são as seguintes. Veja aí. Número 1. Um, a identidade divina de prosperidade é um presente dado por Deus. E após aceitar essa identidade, ela te fará manifestar, manter e compartilhar riquezas. Segunda coisa, pare de buscar nos outros o que sempre esteve com você. No dito de número 3, que está no Evangelho de Tomé, diz o seguinte, O reino está dentro de vós e também...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 Você é sim digno de possuir o melhor dessa terra. Ponto final. Mas antes é necessário que você entenda que o reino de Deus, que não está lá, e sim aqui, é paz, justiça e alegria. Ou seja, o reino de Deus é a harmonia com a sua verdadeira identidade divina, assim como a harmonia com a criação. A terceira coisa. Importante que discutimos foi que aquele que não jejuar em relação ao mundo não encontrará o reino de Deus. Bem, em outras palavras, se você não deixar de seguir os padrões limitantes que o mundo compartilha de forma adoidada, você não encontrará harmonia em sua vida. Bem, pelo contrário, você só encontrará medo, ansiedade e limitação que é tudo o oposto de uma mente criadora de coisas boas. E aqui eu volto a citar a frase de Jesus. Se não vos conhecerdes, então vivereis na pobreza e sereis a pobreza. A maior pobreza não é a de dinheiro. A maior pobreza é a falta de propósito. Quando sabemos quem realmente somos e do que somos capazes, Entendemos também que o nosso maior propósito de vida é usar os nossos dons e talentos para gerar, manter e compartilhar riquezas, que é o mesmo que o melhor que nós podemos oferecer. Olhe para a natureza, veja a sua harmonia, veja como os frutos aparecem no tempo certo, veja os pássaros, existe um momento em que eles constroem os seus ninhos, Existe um momento em que eles se reproduzem e existe um momento em que os seus filhotes nascem. Cada espécie tem as suas particularidades, é óbvio. Mas veja outras coisas. Como o que? O movimento das marés. Aprecie isso. E busque na criação existente as respostas que vão coincidir com as respostas que já estão em sua verdadeira identidade. Ao se aproximar do que é harmonioso, você é contagiado com a harmonia. Agora, se você se aproximar do que é desarmonioso, pensar no que é estressante, alimentar ideias e conversas sobre os males do mundo, adivinha o que vai acontecer? Você estará acessando a consciência que manifesta somente o que é desarmonioso. E sabe por quê? Porque manifestação é acesso de consciência. Escreva essa frase aí. Manifestação é acesso de consciência. Eu realmente desejo que você entenda essa frase. Manifestação é acesso de consciência. Tudo que você tem manifestado em sua vida é porque em algum momento você acessou a consciência que criou essa possibilidade, mesmo que você não tenha desejado. Afinal, você não atrai o que você quer. Você atrai mais daquilo que você já é neste momento. E o ponto-chave da nossa lição é ter clareza sobre o seu estado de consciência atual. Em meu livro, eu explico com mais clareza sobre como que você pode acessar a consciência correta para manifestar os seus sonhos e objetivos. Para você que tem interesse, aqui na descrição tem dois links. O primeiro link é para você que é do Brasil, o frete do livro, está incluso para você que é de fora do Brasil, de outro país, clique no segundo link da descrição. E eu espero que este conteúdo tenha contribuído contigo e que você use isso ao seu favor. Veja este encontro mais algumas vezes. Você verá que muita coisa passou despercebida. Lembre-se também de deixar o seu like, compartilhar este encontro com, no mínimo, cinco pessoas e deixe o seu comentário me dizendo o que mais fez sentido Nessa conversa, tá bom? Para você que tem interesse no livro, fica à vontade. Os links estão na descrição. Um grande abraço para você. Que bom que você está aqui. Espero que este conteúdo tenha contribuído contigo de forma sensacional e que você use isso de agora em diante na sua vida e na vida de outras pessoas. Forte abraço. Nos falamos em breve. Tchau, tchau.